Diretor Ricardo Item 2, processos 48500 2020 14 e outros Homologação de termos aditivos apresentados pela Amazonas Distribuidora de Energia S.A. Diretor Elvio Neves. Item 3, processo 48500 -2022 -43. Revisão dos submódulos 9.1 e 9.2 do ProRet. Diretora Agnes. Item 4, processo 48500 cálculo da receita anual pela prestação dos serviços ancilares de auto-reestabelecimento, controle secundário de frequência e sistema especial de proteção. Diretora Agnes. Item tem 5 processo 4850009348 202271 homologação do custo variável unitário da UTE Canoas Diretora Agnes Item 6, processo 4850008787/202267, requerimento administrativo protocolado para, pela Energisa Mato Grosso do Sul. Diretor Elvio. O item 7 Será distribuído por conexão ao processo 48500 2022 26 Sorteado a diretora Agnes Maria de Aragão da Costa, na 48ª sessão de sorteio pública de distribuição de processo de 2022. O item 7 é o processo 48500 2022 41 Estabelecimento dos limites para os indicadores DECFEC da distribuidora... Enel Distribuição Ceará, diretora Agnes. O item 8 será distribuído por conexão ao processo 48500-006890-2022-72, sorteado ao diretor Ricardo Lavorato Tille. O item 8 é o processo 202212 Estabelecimento dos limites para os indicadores DECFEC da COELBA. Diretor Ricardo. O item 9 será subido por conexão ao processo 48500 202280 Sorteado ao diretor Fernando Luiz Mosna. O item 9 é o processo 48500 estabelecimento dos limites para os indicadores DECFEC da CEMIG Distribuição. Diretor Fernando. Item 10, processo 48500 aprimoramento regulatório relacionado à análise de projeto básico e de estudos pré-operacionais dos submódulos 7.3, 7.4, 7.13 e 7.5 dos procedimentos de rede. Diretor Ricardo. Item 11, processo 48.500.000.341.2022.94, celebração dos contratos de uso do sistema de distribuição entre a Amazonas e produtores independentes que comercializaram energia no leilão número 2 de 2016. Diretor Ricardo. Item 12, processo 202249 cobrança pelo uso da rede básica pela UTE Uruguaiana. Diretor Fernando. Item 13, processo 4850004490 2022 recurso administrativo interposto pela EDP São Paulo em fase do auto de infração número 15 de 2022. Diretor Ricardo. Item 14, processo 4850004386 2022 Recurso administrativo interposto pela Redes SA em face do auto de infração número 16 de 2022. Diretora Agnes. Item 15, processo 4850000090/202329. Recurso administrativo interposto pelas empresas Ciranda 1, Energias Renováveis S.A. e outras, em face do alto de inflação número 1 de 2022. Diretor Elvio. Item 16, processo 2023.78. Recurso Administrativo Interposto pela Predilecta Alimentos limitada em face do auto-difração número 3 de 22. Diretor Elvio. Item 17, processo 48.500.000186. 20, 2023-97, recurso administrativo interposto pela CPFL Biopedra Limitada, em face do auto de infração número 4 de 2022. Diretor Elvio. Item 18, processo 4850000089/2023-02, recurso administrativo interposto pela C3ED em face do auto de infração número 1 de 2022. Diretor Fernando. Item 19, processo 48500000 004166, 2022, 12, recurso administrativo interposto pela Gralha Azul, transmissão de energia SA, em face do despacho 2594 de 2022. Diretor Elvio. O diretor Ricardo encontra-se impedido de relatar o assunto do item 20, conforme estabelece o artigo 11 da norma de organização anel número 1. É o item 20 é o processo 48.500.0080.13.2022.36, recursos administrativos interpostos pelas transmissora, transmissoras, transmissoras e outras, em face do despacho número 2940 de 2022. Diretor Fernando. E tem 21, processo 48500006579 2018 recurso administrativo interposto pela Copel Distribuição S.A. em face do despacho número 3489 de 2022. Diretor Fernando. Item 22, processo 48500009357/202262. Recurso administrativo interposto pela Sermissões em face do despacho 3681 de 2022. Diretora Agnes. Item 23, processo 4850008071/202260. Recurso administrativo interposto pela Norte Energia S.A. em face do despacho 3.000 de 2022. Diretora Agnes. Item 24, processo 48.500.0030.98.2021.85. Recurso administrativo interposto pela transmissora José Maria de Macedo. Em face do despacho 2555 de 2021. Diretora Agnes. Item 25, processo 48.500.004646.2009.06. Recurso administrativo interposto pela Brasil Biofuels SA. Em face do despacho 3.101 de 2022. Diretor Elvio. E tem 26 processo 48.500.04776/202127 recurso administrativo interposto pela LF Comércio de Grãos Limitada em face do despacho 781 de 2022. Diretora Agnes. Item 27, processo 48.500.000.313.2021.96. Recurso administrativo interposto pelo consumidor Carlos Ernesto Augustin, em face do despacho 2302 de 2021. Diretor Elvio. Item 28 processo 48500004434 202026. Recurso administrativo interposto por Márcio Potric em face do despacho 2978 de 2022. Diretor Fernando Item tem 29 processo 4850006811 2022 Recurso administrativo interposto pela Enel Distribuição Goiás em face do despacho 2980 de 2022 Diretor Ricardo Item 30, processo 485007264-2022-01, recurso administrativo interposto pela Enel Distribuição Goiás, em face do despacho 2955-2022. de 2022. Diretor Ricardo. Item 31, processo 485004 recurso administrativo interposto pela Vila de Premium Indústria e Comércio Limitada, em face do despacho 1437 de 2022. Diretora Agnes. Item 32, processo 4850005296/202264. Recurso administrativo interposto pela Laticínio Mendonça Guimarães Limitada, em face do despacho 2.569 de 2022. Diretora Agnes. item 33, processo 4850005407/202232. Recurso administrativo interposto pela Energisa Mato Grosso em face do despacho 2137 de 2022. Diretora Agnes Item 34, processo 202286 recurso administrativo interposto pela Enel Distribuição Goiás, em face do despacho 2733, de 2022. Diretor Elvio. Item 35, processo 48500 Recurso administrativo interposto pela Enel Distribuição São Paulo em face de decisão da Arcesp. Diretor Elvio. Item 36... Processo 4850000085202316 recurso administrativo interposto pela Enel Distribuição São Paulo em face de decisão da Arcesp. Diretora Agnes. Item 37, processo 48.500.000.82.2023.82. Recurso administrativo interposto pela Enel Distribuição São Paulo em face de decisão da Acesp. Diretor Fernando. Item 38, processo 48500 recurso administrativo interposto pela Enel Distribuição São Paulo em face de decisão da SESP. Diretor Elvio. Item 39, processo 48500 2023.50. Recurso administrativo interposto pelo senhor Tiago Fernando Ocuda, em face de decisão da Arcesp. Diretora Agnes. Item 40, processo 48500 2023 38 Recurso administrativo interposto pela Enel Distribuição São Paulo, em face de decisão da Arcesp. Diretor Ricardo. Item 41 processos, 4850001713202119, 1691202197, 1707202161 e o 1709202151. Pedido de reconsideração interposto pela Azaleia Participações SA em face das resoluções autorizativas 13.210 de 2022, 13.211, 13.212 e 13.213. Diretor Ricardo. Item 42, processo 48500 -10 2022 13 Pedido de reconsideração interposto pela CETEP em face da resolução autorizativa número 13.192 de 2022. Diretor Elvio. Item 43, processo 48.500.0065.64.2022.65. Pedido de reconsideração interposto pela Empresa Sul-Litorânea de Transmissão de Energia SA em face da Resolução Autorizativa 13.191 de 2022. Diretor Fernando. A diretora Neves Guerra não participará do sorteio do item 44, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização ANEL número 1. É o processo 48500 202167 pedido de reconsideração interposto pela ANEL Distribuição Rio, em face da resolução autorizativa 12.177 de 2022. Diretora Agnes. O diretor Alvio Neves também não participará do sorteio do item 45, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização anel nº 1. É o processo 48.500.007796.2022.31, pedido de reconsideração interposto pela Rovima Energia S.A. em face do despacho 3.253 de 2022. Diretor Fernando. O diretor Elvio Neves também não participará do sorteio do item 46. São os processos 48.500.000432.2017.62 e o 4686.2015.98. Pedido de reconsideração interposto pela Eldorado Brasil Celulose SA em fase do despacho 3404 de 2022. Diretora Agnes. O diretor Alves não participará do sorteio do item 47, o processo 4850008300202246. Pedido de consideração interposto pela Abrad em fase do despacho 3.478 de 2022. Diretor Fernando. O diretor Elvio não participará do sorteio do 848, são os processos 48500 003482 2022, 69, e o 5307-2019-19, pedido de reconsideração com pedido de cautelar, interposto pela Solar do Sertão 5, energia SPE, limitada, em face do despacho 3539-2022. de 2022. Diretor Fernando. Item 49, processo 48500 Requerimento administrativo com pedido de cautelar, protocolado pela Siderúrgica Norte Brasil S.A., com vistas à modificação da data... E, dos, e da contratação de montantes do uso do sistema de transmissão e suspensão também de cobrança de valores devidos pelos contratos de uso do sistema de distribuição. Diretor Elvio. Item tem 50 processo 48500005528/201636, requerimento administrativo com pedido de cautelar protocolado pela Rio Amazonas Energia SA. Diretor Elvio Item 51, processo 48500 requerimento administrativo com pedido de cautelar, protocolado pela Light. Diretor Elvio. Item 52, processo 4850000126 requerimento administrativo com pedido de cautelar, protocolado pela Guaçu Geração de Energia SA. Diretor Elvio. Item 53, processo 4850006642, 2022-21. Requerimento administrativo protocolado pela Enel Brasil S.A. com vistas à anuência, à celebração de contrato de compra e venda de veículos entre a Eletropaulo e a Ampla. Diretora Agnes. Item 54, processo 48.500.00 6168-2022-38, requerimento administrativo protocolado pela Enel Brasil S.A. Diretora Agnes. Item 55, processo 48500-000092-2023-18, Pedido de medida cautelar protocolado pelas empresas Central Fotovoltaica Tabuleiro do Meio 2 SPE Limitada e outras. Diretor Elvio. Item 56, processo 48.500.000.93.2023.62. Pedido de cautelar protocolado pela Empresa Transmissora de Energia do Pará, S.A. Diretora Agnes. Item 57, processo 202319 Pedido de impugnação apresentado pela FibraPlac, painéis de madeira limitada. Diretor Ricardo. E tem 58, processo 48.500.000.128.2023.63 pedido de impugnação apresentado pela Energia Caioá SA. Diretor Fernando O item 59 será distribuído por conexão ao processo 48500002905201847, Sorteado ao diretor Ricardo. É o processo 48500002905201847, Requerimento administrativo protocolado pela Usina Termelétrica Cambará-S.A. diretor Ricardo. O item 60 será distribuído por conexão aos processos 485005649/201840, 5650/201874, 5651/201819 e o 5652/201863. Sorteados ao diretor Ricardo. São os processos 48500-003883-2019-13, 3884-3885-3886. Termo de intimação número 11 de 2022, lavrado pela SFG. Diretor Ricardo. Item 61, processos 48500-003434-2014. 2020-17, 3432, 3430, 3453 e o 3428 de 2020. Termo de intimação número 13 de 2022, lavrado pela SFG. Diretora Agnes. O item 62 será distribuído por conexão aos processos 485004668 2015 14 433-2017-15, sorteados ao diretor Fernando. É o processo 48500433 termo de intimação número 17 de 2022, lavrado pela SFG diretor Fernando o item 63 será recebido por conexão aos processos 48.5003924 e o 1656 2017 sob relatoria do diretor Ricardo é o processo 48500 aplicação de penalidade editalícia à PCH Mantoviles SPE SA O item 64 será distribuído por conexão aos processos 48.500, 005528, 2021, 01, 5529, 5495 e o 5496 de 2021, sorteados ao diretor Ricardo. São os processos 48.500, 005528, 2021, 01, 5529, 5495 e o 5496 de 2021. Recurso administrativo interposto pela. Car Powership Brasil Energia Limitada, em face aos despachos 3351 de 2022 a 3354 de 2022. Diretor Ricardo. Item 65 processo 48500000105/202278 e o 204 de 202250. Alteração das características técnicas das centrais geradoras fotovoltaicas Machadinho e Buritis. Diretor Elvio. item 66, processo 48500000747 2011 14, e outros. Autorização para a Pedras Altas de Energia Eólica SA implantar e explorar as centrais geradoras eólicas Candiotinha, Invernada, Pedra Grande, São João Batista e Serra do Veleda. Diretora Agnes Item 67, processo 48500 2020 01 e outros. Autorização para a Ventos de Santo Antônio Energias Renováveis S.A. Implantar e explorar as eólicas Vento de Santo Antônio 23 e 09. Diretor Fernando. Item 68, processos 48.500.00.11.27.2022.55 e outros. Autorização para Ventos de Santa Aurélia Energias Renováveis S.A. Implantar e explorar as centrais geradoras eólicas Ventos de Santa Aurélia 1 a 6. Diretora Agnes. Item 69, processos 48500005081202081 2020 81 e outros, autorização para a Pacto Geração e Transmissão S.A. Implantar e explorar as Centrais Geradoras Fotovoltaicas Solares 129 a 139. Diretora Agnes. Item 70, processo 48500-000921-2022-81 e outros. Autorização para Ventos de São Paulo, energias renováveis SA, implantar e explorar as centrais geradoras eólicas, Ventos de São Paulo 1 a 6. Diretor Elvio. Item 71, processos 48500 2020 42 e outros, autorização para a central geradora fotovoltaica Sol do Canindé limitada, implantar e explorar as central geradoras fotovoltaicas Sol do Canindé 6 a 9 e 13 a 16. Diretora Agnes. Item tem 72 processos 48500003185 202132 e outros, autorização para a empresa Desenvolvedora de Empreendimentos Energéticos Limitada implantar e explorar as centrais fotovoltaicas Nova Era 1 a 3. Diretor Ricardo item 73, processo 2019, 201975 e outros, autorização para a Chesf implantar e explorar as centrais geradoras eólicas Casa Nova E F G. Diretor Ricardo Item 74, processos 48500001455201794 e outros, autorização para a futura energia e holding limitada, implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas Futura 23 a 45%. diretora Agnes. E tem 75 processos 4850000963 2025 um, e outros, autorização para a Ecosum Geração de Energia Limitada implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas Ecosum 9 a 15, diretor Ricardo. Item 76, processos 48.500.001974.2013.29 e outros. Autorização para a CPFL Energias Renováveis SA implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas Ouro 1 a 10. Diretor Fernando. Item 77, processos 202231 e outros. Autorização para a Shell Brasil Petróleo Limitada implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas CANIS 1 e 7. Diretora Agnes. Item 78, processo, processo 48500 201199 autorização para rei offer energia limitada, implantar e explorar a pequena central hidrelétrica Pituquinhas. Diretor Elvio. Item 79, processos 48.500.000.255.2022.81 e outros. Autorização para a CPFL energias renováveis SA. Implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas. Canoa Grande 1 a 3. Diretor Fernando. Item 80, processos 48500-000-611-2020-03 e outros. Autorização para a UREQ Jaguaratema Energias Renováveis e Participações Limitada implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas Jaguar 1 a 33. Diretora Agnes. Item 81, processos 48500 202269 e outros. Autorização para a Safira, Safira Holding S.A. Implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas Talismã-Paranaíba 1 a 9. Diretor Fernando Item 82, processo 48500 2012 13 Autorização para Sobral Solar Energia SPSA Implantar e explorar a central geradora fotovoltaica Sobral 2 Diretor Ricardo Item 83, processos 48.500.0029.63.2019.51 e outros. Autorização para a EDF do Brasil Participações Limitada e LDA Energia SA. Implantar e explorar as centrais geradoras eólicas LDA 8 a 12 e 18 a 19. Diretor Elvio. 84 processos 48500, 0011, 84, 2022, 34 e outros. Autorização para Ventos de São Hugo Energias Renováveis S.A. Implantar e explorar as centrais geradoras eólicas Ventos de São Hugo 1 a 4. Diretora Agnes. 885 processos processo 202294 e outros. Autorização para Bom Jardim Solar Holding SA implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas Bom Jardim 2 e 4 Bom Jardim 2 e 4 a 10. Diretor Ricardo. Item 86, processos 48.500.000.903.2022.08 e outros. Autorização para Ventos de Santo Elias Energias Renováveis S.A. Implantar e explorar as centrais geradoras eólicas Ventos de São Elias 1 a 12. Diretora Agnes. Item 87. Processo 48500 e o 1746 2021 69, Autorização para Sol do Piauí-2, geração de energia limitada, implantar e explorar. As centrais geradoras fotovoltaicas Hélios 3 e 4. Diretora Agnes. Item 88, processos 48.500.0017.50.2001 e outros. Ajuste do prazo de outorga das usinas listadas na nota técnica número 972 de 2022, emitida pela SCG. O diretor Élvio Item 89, processo 48500002243/201562. Transferência das concessões das usinas hidrelétricas Três Marias e Salto Grande em favor da Cemig Geração e Transmissão SA. Diretora Agnes. Item 90, Processo 48 500, processos 48500-006837-2019-76 e o 6838 2019 11. Transferência das autorizações das centrais geradoras fotovoltaicas Cristalina 1 e 2, atualmente detidas pela ON Cristalina Geração de Energia Limitada. Em favor das empresas UFV GIR Consultoria em Gestão e Instalação Fotovoltaica Limitada e UFV GBR-10 Consultoria em Gestão e Instalação Fotovoltaica Limitada. Diretor Ricardo. Item 91 processos 4850028895 202145 2896 202190 e o 2897 202134 transferência das autorizações das centrais geradoras fotovoltaicas fótons de São Claus 1 2 e 3 diretor Fernando Item 92, processos 48500 2020 17 e outros. Transferência das autorizações das centrais geradoras eólicas Serra da Palmeira 1A23. Diretora Agnes. Item 93, processos 48500 00 2018 06 e outros. Transferência das autorizações das centrais geradoras eólicas Cairos Wind 123468910 e a Mutamba 3 e 4. Diretor Fernando. Item 94, processos 48.500, 00, 41.25, 2021.37, 41.26, 2021.81 e o 41.27, 2021.26. Transferência das autorizações das centrais geradoras fotovoltaicas Barro Alto 10, 11 e 12. Diretor Elvio. Item 95, processo 48500, e outros. Transferência das autorizações das centrais geradoras fotovoltaicas Timbaúba 1, 2, 3 e 4. Diretora Agnes. Item 96, processo 48500 e o 930 2021 91, Transferência das autorizações das centrais geradoras fotovoltaicas Pedro Leopoldo 1 e 2. Diretor Fernando. Item 97, processo 29000 005414, 1991-08, extinção a pedido da concessão para exploração da PCH Santa Luzia do Oeste. Diretor Fernando. Item 98, processo 271002780, 1988-84. Extinção a pedido da concessão para exploração da PCH Cristo Rei. Diretor Ricardo. Item 99, processo 485000019-2003. -00 Revogação a pedido da autorização para explorar a UTS Maza. Diretor Elvio. Item 100. Processo 48.500.0039.2.2014.89. Revogação a pedido da autorização para implantar e explorar a usina termoelétrica Almeirim. Diretor Ricardo. Os processos dos itens 101 e 102 serão distribuídos por conexão, tendo visto o artigo 4, inciso 2, da norma de organização número 18. É o processo 2022 21 Declaração de utilidade pública em favor da Sertel Vale do Leite, Geração de Energia SA. Diretor Elvio. E o processo do item 102 é o 48.500.008.708.2008.60, autorização para a Sertel Vale do Leite Geração de Energia SA, implantar e explorar a PCH Vale do Leite. Diretor Elvio. Item 103, processo 48500005997/2022/01, autorização e estabelecimento da RAP referente a reforço de instalações de transmissão de responsabilidade da Copel Geração. Diretor Elvio. Item 104, processo 4850006385/2017/61, Autorização e estabelecimento da RAP referente a reforços e instalações de transmissão sob responsabilidade de Furnas. Diretor Ricardo. Item 105. Processo 48500002894201986 Alteração a pedido da resolução autorizativa número 8080 de 2019. Diretor Elvio. Item 106, processo 48500-0060-07-2022-44, Alteração a pedido da resolução. Autorizativa 12.253 de 2022. Diretora Agnes. Item 107, processo 48.500.0012.12.2017.56. Alteração a pedido da resolução autorizativa 6.487 de 2017. Diretor Elvio. Item 108, processo 48.500.00.18.23.2017.02. Alteração a pedido da resolução autorizativa 9.621 de 2021. Diretora Agnes. Item 109, processo 48500 202263 incorporação das instalações de transmissão de energia elétrica integrantes da Interligação Elétrica Brasil-Venezuela. Diretor Elvio. É item 110, processo 48500 202289 declaração de utilidade pública, em favor da Copel Distribuição SA. Diretor Elvio. Item 111, processo 500, 129, 2023, 16. Declaração de utilidade pública em favor da Electro Redes SA. Diretor Ricardo. Item 112, processo 4850000106/202301, declaração de utilidade pública em favor da EDP São Paulo Distribuição de Energia SA. Diretor Elvio. Item 113, processo 4850008994/202211, declaração de utilidade pública em favor da CETEP. Diretor Ricardo. Item 114, processo 4850000178/202341, declaração de utilidade pública em favor da Coelba. Diretor Ricardo. Item 115, processo 4850008680/202219. Declaração de Utilidade Pública em favor da CETEP. Diretor Ricardo. Item 116, processo 48500 2022 03 Declaração de Utilidade Pública em favor da UMAITAR. UMAITAR Solar Empreendimentos e Participações Limitada. Diretor Fernando. Item 117, processo 4850008503/2022/32. Declaração de utilidade pública em favor da DME Distribuição SA. Diretor Ricardo. Item 118, processo 4850009322 2022 23. Declaração de utilidade pública em favor da CEA. Diretor Ricardo, item cento e dezenove, processo quarenta e oito declaração de utilidade pública em favor das empresas Lins 01, Energia SPL Limitada e Lins 02. Diretor Ricardo. Item 120, processo 485008681. 202263 declaração de utilidade pública em favor da Neoenergia Pernambuco. Diretor Elvio. Item 121, processo 48500008836/202261, declaração de utilidade pública em favor da Maracanã Geração de Energia e Participações SA e da PEC, Energia S.A. Diretora Agnes. Item 122, processo 48500, -05, Declaração de utilidade pública em favor da MES 3, Energia S.A. Diretor Elvio. É Item cento e vinte e três, processo quarenta e oito quinhentos, zero zero noventa e quatro quarenta e cinco, dois mil vinte e dois, meia quatro. Declaração de utilidade pública em favor da Light Source Jaguar Geração de Energia Limitada. Diretor Elvio. Item 124, processo 48.50.00.0014.2023.13. Declaração de utilidade pública em favor da Ventos de São Cirilo, Energias Renováveis S.A. Diretora Agnes. Item 125, processo 48500 Declaração de utilidade pública em favor da Neoenergia Transmissora 11, SPSA. Diretora Agnes. Item 126, processo 48500002720392. Declaração de utilidade pública em favor da Ventos de São Mário Energias Renováveis S.A. Diretora Agnes. Item 127, processo 48.500.00057.2023.07. Declaração de utilidade pública em favor da Enel Distribuição Ceará. Diretor Elvio. Item 128, processo 4850000108 declaração de utilidade pública em favor da Energisa Minas Gerais. Diretora Agnes. Item 129, processo 48500 001. 09-2023-37, declaração de utilidade pública em favor da Energiza Minas Gerais. Diretor Ricardo. Item 130, processo 48500 000 132, 2023 21 declaração de utilidade pública em favor da Kairos Wind Holding S.A. Diretor Ricardo Item 131, processo 48.500.000.134.2023.11 Declaração de utilidade pública em favor da Coelba Diretor Ricardo Item 132, processo 48.500.000.135.2023.65 Declaração de Utilidade Pública em favor da Coelba. Diretor Fernando. Item 133, processo 48500000201202135. Requerimento administrativo protocolado pela Laticínios Sevilha Limitada em face do despacho 3.421 de 2022. Diretor Fernando. O processo 18.06. Perdão. O item 134, processo 1806 de 2021-43, será distribuído ao diretor relator sorteado anteriormente, Ricardo Lavorato, tendo visto o artigo 8 da norma de organização anel número 18. É o requerimento administrativo protocolado pela Café Boca de Pito, limitada em fase do despacho 3.308, de 2022. Diretor Fernando. O processo 48.500.0033.70, 2021.27. será distribuído ao diretor relator sorteado anteriormente. Ricardo Lavorato Tille. Tendo em visto o artigo 8o da norma de organização anel número 18. O processo 48500003589 perdão, não, não mencionei aqui o assunto do item 135, que é o processo 48.533.70.2021.27. Requerimento administrativo protocolado pela senhora Rosicleia, Aparecida Martins Pereira, em face do despacho 2970 de 2022. Diretor Ricardo. E o item 136, que o processo era é subido a um relator <coughs> sorteado anteriormente, que é o diretor Elvio Neves, que trata do requerimento administrativo protocolado pelo espólio de Antônio Brandeleiro, em face do despacho 3534 de 2022. Diretor Elvio. Os processos sorteados nessa sessão serão encaminhados aos respectivos diretores e relatores para deliberação em reunião pública. Dessa forma, eu declaro encerrada a primeira sessão pública de distribuição de processos de 2022, de 2023, perdão. Obrigado e um bom dia.